Temos quase 50 anos de província, com 90 anos de presença dos freios, aqui, dos freios franciscanos no Rio Grande do Sul, através dos freios holandeses. É uma alegria poder resgatar a história e pensar, então, o quanto é importante ser franciscano e poder ainda projetar para a frente muitas é, atividades e muita vida, muita paz e bem para o futuro.